Eu sou o Mazariol, sou muito divertido e eu adoro confusão. Que sujeira! <risos> <risos> <risos> <risos> <risos> Eu amo a vida ao ar livre, o vento bagunça meu cabelo quando eu tiro o chapéu, esse chapéu me deixa invisível quando eu quiser, tenho poderes mágicos como este, quem pisar nas minhas pegadas faço perder o caminho, sou tão famoso pelas minhas travessuras que deram meu nome a muitos lugares. Agora que eu já me apresentei, vamos juntos assistir essa antiga história contada na região do Vêneto, na Itália. A lenda da jovem camponesa Berta e seu perseguidor, o tirano Exelino III. História que será lembrada para sempre. Olhem! É a nuvem Berta! Sinal que vem chuva por aí! Vamos, vamos! Chuva! Olha a chuva! Essa nuvenzinha trava a chuva! São as lágrimas da jovem Berta! Que história impressionante! Vamos embora! A chuva está começando! Berta vivia em San Zenone, domínio da poderosa e cruel família do da Romano. Veja que linda mãe, nasceu hoje. É perfeita, vai dar muita lã. O partindo para mais um ataque. Pare aí! Vamos pegá-lo! Pare! Pare! Pare com isso! Já vou descer! Estúpidos, idiotas! Senhor Jacobo Bonfato, venha comigo! Não, eu não vou! Você não tem escolha, avisaremos seu filho Pegou mais um prisioneiro Olá irmão Pegamos o Jacopo Falta pegar o filho dele. Vitória! Pegou o miserável! Quando o filho dele chegar, enforcaremos os dois juntos. Agora eu vou pegar alguém pra mim. Ai, socorro! Socorro! <risos> calma, Socorro! Calma. Socorro! Iselino <risos> <socorro! Socorro! risos> veberta e se encanta com sua beleza. Que bela donzela! Ele está chegando! Correndo! Abandonar a Ele vai matar todo mundo! Chegou a hora! A, a vitória, vitória será é nossa. nossa! Eles fugiram! O castelo está vazio! Vamos acabar com tudo! Yeah. Meu irmão, vi uma camponesa de beleza sem igual. Fascinante! Aquela mulher vai ser minha. Amanhã voltarei lá. Ezelino começa a perseguir Berta. Que homem insuportável. Eu voltarei! Não vi mais a camponesa. Eu a quero para mim. Tem muitas donzelas por aqui. Escolhe outra. Mas é aquela que eu quero. Não tem que ser ela. Olha que beleza, irmão. É a melhor espada do mundo. Ninguém tem outra igual. Ela é perfeita. Ela é minha. Eu quero essa espada pra mim. Meu irmão, fui eu que consegui a espada. Por que, que eu te daria? Porque sabes que eu lutaria contra você até consegui-la. Ou você me entrega a espada, ou lutaremos. Então venha pegar. Está bem, pode ficar com ela. Agora ela é minha. Ela tem que estar por aqui! É ela! É ela! Ah, maldita! Eu te pego! Eu quero a sua filha! E se não entregar? Vou destruir tudo por aqui. Eu voltarei. Eu sempre consigo tudo que eu quero. Você tem que partir, filha. Vá logo. Sim, mãe. Eu vou fugir e ele não vai me encontrar. Se esconda bem. Segue o rio. Berta, é obrigada a fugir para se livrar de seu perseguidor. Soia da frente! Onde está ela? Olha o rastro da bandida! Atrás dela! Serás minha! Serás minha! A chegou ao seu limite. Não tem mais forças. Acabou. Eu não aguento mais. Meu Deus! O que é que é isso? Inacreditável! Ah! A mulher. Por muitos anos, escondida na casinha do rio, Berta continuou a fiar a lã e ajudar os pobres. Agradecida por ter escapado de um triste destino. Dizem que sua meada era mágica, porque parecia não ter fim. Quanto a nuvem que leva seu nome, brinca com o vento. Anunciando a chuva que vem chegando.